Saudações deles bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu que eu não Nobre meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós tivemos aí novos gameplays revelados pra gente de Dawson, Honda, Manon, DJ, JP, Marissa, sim, naquele programa Capcom TV aí, que é uma transmissão ao vivo que o pessoal da Capcom faz periodicamente lá no seu canal, onde eles trazem novidades dos seus jogos, né, então a gente vai conferir Todos esses gameplays aqui são bem curtinhos e tal. Pra gente poder ver do que esses personagens são capazes. Então, se você já tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acessem também aí, pessoal, o nosso site que é o meialua.net. Abre uma aba aí rapidinho. O link é bem curtinho, vocês digitam aí e conferem lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos também. Contamos aí com o feedback de vocês com relação ao nosso trabalho por lá, beleza pessoal? Então... Vamos lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui Nós já estamos com os vídeos devidamente preparados Esses três gameplays que eu tenho que mostrar pra vocês O primeiro deles nós vamos ver aqui Do nosso querido Honda vs para Pra gente poder ver um pouco mais dos personagens, né? Eles foram anunciados lá na Tokyo Game Show Depois nós não tivemos mais nenhum tipo de novidade acerca deles E a gente vai poder ver um pouquinho mais aqui de gameplay dos dois E depois de vermos esse aqui, passamos pros demais Então simbora, sem mais delongas temos aqui a intro dos dois personagens, né? Bacana. Nossa, o Dawson deu uma teleportada ali, mano. Ficou olhando pra tela pra nós ali. <risos> que louco. os careta do Dawson, cara. Muito bom, na moral. Deixa eu ver se a qualidade aqui tá no esquema. Tá, tá no esquema. Ó, vamos lá. Eles estão no cenário da Manon que a gente tinha visto. Usando os foguinhos ali, mantendo uma boa distância. Ronda tenta se aproximar e não consegue. Toma um foguinho ali bem na cabeça do Cuscuz. Nossa, os cocão, hein? Eita! Parecia uns códigos meio loucos ali na tela, hein? Deve ser coisa de desenvolvimento do jogo, sei lá. Ó, mandou mais um Cuscuz ali. Acabou tomando um foguinho. Mais um cocão do Dawson acontecendo com um tapão na cara ali, ó. E olha quem, quem dá os tapão normalmente é o Honda, hein? Deu aquele abraço ali, aquela apertadinha de leve nas costas. Vai tentando se aproximar. Excelente agarrão do Dawson ali, ó. Aproveita e faça seu voo. Muito louco, ó. Os teleportes do Dawson ali acontecendo. Dá pra gente poder notar que os dois que estão jogando aí, né? Principalmente o que tá com, a pessoa que tá com o Honda, não chega a ver quem que tá jogando com ele, né? Não é muito experiente, não tem muita noção com relação ao Street e tal. Porque eles realmente pegam pessoas ali que apresentam esse Capcom TV e de repente não tem tanta experiência e coloca pra poder jogar. Só pra gente poder ver o que que sai disso, entendeu? Então não são aqueles gameplays de alto nível Que a gente costuma trazer, que inclusive a gente vai trazer Alguns aqui pra vocês ainda Excelente Drive Impact ali do Rondinha Foguinho ali no ar do Dawson Que acabou não pegando, Reversal ali Do Impact Só nos Karate, fi, de cima pra baixo Ali o Ronda, ó, tapão acontecendo Ali também, aos os cocão ali do Dawson Mais uma vez Passando aquela rasteira, tá pulando Igual um sapo esse Ronda aí, mano mais um agarrão ali pro outro lado. Drive Impact ele acabou passando direto. E toma mais um tapão do Honda pra poder finalizar o segundo round ali, hein? Cara, tá muito da hora. Eu quero muito ver a galera de alto nível jogando com esses dois personagens. Imaginem como é que vai ser o barato disso aí. Principalmente o Dawson, que tem um gameplay mais à distância. Ele controla bem o espaço com os, os foguinhos que ele manda na gente, né? E tal. Os Yoga Fire e ainda mais o... Os teleportes que ele faz, essas voadinhas aí também vão ser bem interessantes de se utilizar. Passou pro outro lado ali, mandou aquelas braçadas do Honda. Tá pulando igual um sapo mais uma vez ali. Tentou um drive pair, acabou sendo agarrado, tomou um tapão na cara ali. Dawson tentando sair do canto de todo jeito. Olha o reversal de drive impact aí, mano. Counterando o drive impact do Dawson, na verdade. Ficou ali no burnout. Entrou, né, no burnout. Os karatês de cima pra baixo do rondinho acontecendo ainda. Saiu muito bem do Drive Impact ali. Foi agarrado. Conseguiu um excelente counter. Mais uma rasteira do Honda que acabou pegando ali agora. Poder selar o round para o nosso querido lutador desse sumo. Muito foda, cara. Essa foi a primeira luta, pessoal. Bora aqui agora pra segunda. Que eu deixei já separado aqui pra vocês. Ó, agora a gente vai ver Manon contra DJ, galera. os dois ali se encarando de buenas. Nice, mano. Tava querendo ver um pouquinho mais de gameplay com relação a esses dois personagens aí. Principalmente o DJ, que eu achei muito foda. Caramba, já começou com o Drive Impact assim mesmo, na caruda. Olha o agarrão dele, mano. Ele bota o pé na cara da, da boneca ali, ó. Mandou o Drive Impact ali. A galera tá meio exaltada nesse momento. Olha que legal, mano. Os socos do... DJ, ó Sarai, de soco que ele dá no combo, velho Que doido, 8 hits Eu não reparei na quantidade de dano que isso causa Ó, a Manon, ela tem um recurso ali do, do lado da barra de drive dela ali, ó Que ela vai carregando, parece que ela pode utilizar de alguma maneira Interessante, interessante, ó Alguns personagens têm isso, né Como por exemplo a Kimberly, ela tem as latinhas de spray que ficam ali que ela vai jogando e vai gastando mais um agarrão ali do DJ, tenta o Drive Impact, pula muito bem ali a Manon, consegue um excelente agarrão. Dá aquela dançadinha ali com o DJ, toma mais um Drive Impact. Meu Deus, show de Drive Impact ali acontecendo, carregou mais uma parada ali da Manon, ó. Mandou um Super Art ali, acabou passando direto. Saraivada de soco mais uma vez do DJ, tenta o Drive Impact ali, pulou muito bem a Manon, foi agarrada. Voador acontecendo e mais um Super arte da Manon, hein. Pra poder levar esse round aí, ó. Como... Como eu tinha dito, né, antes, no início dos gameplays ali, no Dawson e do Honda, são pessoas que não manjam tanto do jogo, assim, jogando, né, brincando ali e tal, a gente poder ver. Então, por isso que os gameplays não estão de altíssimo nível, assim, a gente poder ver do que os personagens são capazes. Mas tá sendo interessante a gente ver eles em ação nos gameplays, assim, sabe? Nossa senhora, é Drive Impact atrás de Drive Impact, a Manon carregou mais uma paradinha ali, ó. Super arte poder dar aquele counter no Drive Impact. Mandou ali no chão um boneco Rasteirinha característica do DJ Já tá no burnout, acabou tomando uma pesada Da nossa querida Manon com esse dedo matador Dela ali Ah, é, essa mulher que tava jogando, essa moça ó. Pô, louco, nice, meus amigos E aí a gente vai pro último gameplay aqui, pessoal Que agora é do nosso querido JP contra a Marissa Pra gente poder ver também do que eles são capazes Deixa eu dar aquele grauzinho aqui no volume Deixar aqui no 1080p60 E bora lá Que doido, mano. Ela com o Elmo ali, ó, também. Pô, a Marisa tá muito da hora, a personagem, cara. Eu tinha dito no nosso vídeo recente aí que tanto ela quanto o DJ, dentre os quatro que foram apresentados recentemente, né, são os mais interessantes pra mim, na minha humilde opinião. Embora eu queira também testar a Manon em JP, né, claro. Ó, eles estão ali brincando um pouquinho com os personagens... Mandou aquele projétil ali, pulou muito bem. Ó, Drive Impact acontecendo por parte da Marissa, mais uma vez. Foi agarrada ali em cima do Drive Impact, já tá no canto. Olha esses projéteis do JP, hein, mano? Parece que são bem lentos, na verdade, né? Ó, a Marissa, ela fez uma espécie de parry ali. Ela entrou no modo de defesa, deu até um brilhinho na hora que ela fez assim com as mãos. Com os braços, né? Ó, utilizou ali Super Art, JP, mais um Drive Impact acontecendo. A Marissa pulando loucamente só usando o Drive Impact pra lá e pra cá, mano. Ó, mais um golpesaço ali na nossa querida Marissa, jogando o JP pro canto. Passou direto o Drive Impact, tomou um socão ali e a Marisa leva esse primeiro round. Cara, tá muito interessante, velho. O gameplay da Marisa, principalmente. Quero muito ver a galera de alto nível jogando com ela. E também experimentar a personagem, é claro, né? a combinha ali do nosso querido JP acontecendo. Caramba, ele manda realmente um ser, né? Uma entidade quando ele, quando ele faz essa magia ali, ó. Super arte ali, boa. Acabou pegando, a Marissa vai botando aquela pressão ali no canto. JP tenta pular, poder sair, não consegue. Aí, ó, ela utilizou mais uma vez aquela juntada dos braços que ela faz ali, ó, que brilha. Ó, que louco, mano. A pose de vitória dela, a... quando ela... Vence a luta, né? Ela pega o adversário e leva embora. Que doideira, velho. Uma espécie de respeito, vamos dizer assim. Que ela tem pelo seu oponente e tal, né? Uma personagem honrada, da hora, mano. Mas, pô, muito legal o gameplay desses personagens aqui, embora, né? Como a gente acabou de comentar, não sejam um gameplays de altíssimo nível. Mas a gente pode ver pelo menos mais um pouquinho do que eles são capazes aqui, né? Eu acho que muito em breve a Capcom deve trazer mais gameplays aí desses personagens Ou até mesmo uma próxima beta já trazer todos eles de uma só vez Que eu acho que seria muito válido A gente teve essa beta 2 aí recentemente Nós trouxemos conteúdo aqui no canal, inclusive E a gente não teve, cara, Dawson, nem Blanca e nem Honda Que já foram anunciados lá na TGS Eles poderiam ter trago nessa beta 2, mas não trouxeram eu acho que na próxima beta que eles vão fazer Eu acredito eu, né? Porque o jogo só lança no dia 2 de junho, ainda, tem praticamente uns seis meses aí, então a gente deve ter mais algumas demas para poder experimentar. Eles já devam trazer mais personagens e eu. Torço muito para que eles já incluam esses três da TGS, né? E mais esses quatro que eles mostraram para gente no The Game Awards também. Então agora, meus queridos, eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo aí, o que, que vocês acharam destes gameplays que foram apresentados aqui, embora não sejam um gameplays de alto nível, o que, que vocês estão achando dos personagens como um todo em termos de design e mecânicas e golpes que eles implementaram? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. E...